O, o princípio básico de persuasão, básico, que você tem que dominar profundamente é o seguinte. Existe um princípio básico que a gente tem que dominar, a gente tem que dominar quando a gente vai falar de persuasão. Tudo em persuasão para fazer uma venda é a respeito disso. Então, o que, que é o isso? A relação entre preço e valor. Vamos entender isso. Cara, se você entender isso de maneira clara e profunda, você vai fazer sorrindo o que o seu concorrente não faz nem chorando. Então, vamos lá. Digamos que aqui eu tenha... Eu tenho aqui um... Eu tenho aqui dois consumidores diferentes. Legal? Dois consumidores diferentes. Então, aqui, vamos definir o que é valor e o que é preço. Toda persuasão é em cima dessa relação aqui. O que é valor e o que é preço? Valor, cara... Aprende isso aqui. Isso aqui é muito importante. Valor, valor, eu vou definir aqui, ó, valor, é até quanto, até quanto o consumidor, até quanto o consumidor pagaria, não é o que ele vai pagar, mas é até quanto o consumidor pagaria, até quanto o consumidor pagaria pelo seu produto ou serviço, ok? Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, imagina que eu tenha produto ou serviço. Esse é o valor. Vamos, vamos definir o preço logo para a gente... Vou até mudar de cor aqui, porque... Vou fazer o seguinte, vou mudar de cor aqui. Vou colocar isso aqui como azul. Agora em vermelho eu vou falar do preço aqui. E o preço é quanto ele, o consumidor, né, vai de fato pagar. Aí todo mundo já sabe, né? isso aí não tem, não tem muito mistério. Então, quanto ele vai de fato pagar. Como assim, Corrado? Então, vamos lá, vamos, vamos explicar esses dois conceitos aqui. Então, isso é preço, isso é valor. Vamos entender o seguinte, digamos que eu esteja vendendo, vou dar um exemplo, quem já viu esse exemplo não vale, tá? Porque é um exemplo velho que eu já dou há muito tempo, que ele é o mais simples que eu consegui descobrir para explicar preço e valor. Então, pega essa caneta aqui, é uma caneta, uma caneta, caneta aqui estável, caneta estável, uma marca legal e tal. Se um desconhecido, se um desconhecido tentasse vender essa caneta para você na, nas lojas americanas Calunga, essa caneta custa uns oito reais, tá? Então, se um desconhecido tentasse vender essa caneta para você é, por duzentos reais, legal, duzentos, cara, pessoa, oh, tô vendo uma caneta, é ah, mais tá, é uma caneta legal, é, quanto que é? Duzentos reais. Você sabe que na Calunga ela custa 8, duzentos reais. Fala para mim. Você vai achar essa caneta de 200 reais cara ou barata? Cara ou barata? Fala pra mim. Cara, né? Cara. Cara, na Calunga custa 8. Você vai, você vai vender por 200, tá louco, cara? Que, lou, que loucura é essa? Então, essa caneta por 200 reais, ela está cara. Por quê? Porque na sua cabeça aconteceu uma comparação. E eu te dei, o, eu te dei já o elemento da comparação. Na Calunga custa 8, aqui na mão desse cara custa 200, você compara 8 com 200 e fala, opa, opa, isso aqui está muito alto. A comparação significa 8 reais é o preço justo. Aqui é 200 reais, Tá cara, ela está cara. Então, o que está acontecendo aqui é que você, você viu, você pagaria nessa caneta até uns 8, talvez 9 reais, vai. Você pagaria aqui X. Só que o preço da caneta está muito maior. Vou até diminuir um pouquinho. Está muito maior, ok? Então, o preço dessa caneta está muito maior, muito maior do que o quanto você pagaria nela, entendeu? O preço da caneta está muito maior do que o quanto você pagaria nela. Você pagaria até uns 8,9. Só que o preço que eu estou tentando te vender está 200 reais. Então você fala o quê? O consumidor olha e fala, está caro, caro, isso aqui está muito caro, o que é isso? Então essa situação aqui é a situação do está caro, está caro, é a situação do está caro. Só que, só que essa caneta aqui, ela tem um bônus, ela tem um bônus, ela vem com bônus, o bônus é, é o seguinte, eu já falei falar aqui, depende, depende se eu tiver a caneta no momento. Gente, aqui é uma brincadeira, entendeu? É uma brincadeira, vamos seguir a renda, não vamos pegar exceções de, de, mirabolantes, aqui é uma brincadeira, uma brincadeira, a gente tá brincando aqui, tá bom? Legal. Então vamos lá, agora, imagina o seguinte, essa caneta vem com um bônus. O bônus é o seguinte, eu só tenho uma caneta, tá? eu não tenho duas canetas, eu só tenho uma caneta só. E para quem comprar essa caneta por 200 reais, vai levar de bônus um dia inteiro comigo na sua empresa, ajustando todos os processos de vendas, reescrevendo junto contigo o script de vendas, treinando o vendedor, melhor o teu produto ou serviço, olhando a tua campanha do Instagram, uma consultoria minha, de um dia inteiro, de 9 da manhã até 11 horas da noite. Ok? Legal. Agora me fala o seguinte, essa caneta, agora por duzentos reais, ela está cara ou ela está barata? Barata. Interessante. Barata. Vamos fazer, vamos fazer diferente agora. Vamos fazer diferente. É... Quem aqui pagaria mais do que... Só tem uma careta. Quem aqui pagaria mais do que 200 reais... E, e fala quanto que pagaria. Quanto você pagaria se você pagasse mais de 200 reais? Vamos ver, quanto você pagaria? Vamos ver, nessa caneta aqui. Caneta com bônus, mil reais, dez mil reais. Oh, a caneta tá com a Valkyrie, 50 mil reais. Valkyrie, você perdeu, tá com o Marcelo agora. caneta com o Marcelo agora, 50 mil reais do Marcelo, 50 mil reais com o Marcelo, alguém pagaria mais um milhão, a Ingrid pagaria um milhão. Um milhão de reais, um milhão. Tem certeza, Ingrid? Um milhão de reais? 100 mil, Seis ostras. Como assim seis ostras? <risos> A hosta do Bitcoin? Isso aí, que hosta é essa? Então, 150 mil. Entenderam isso? Vamos botar aqui 100 mil, vai. 100 mil, 100 mil. Então, essa caneta, de repente, em dois minutos, ela saiu de um valor percebido. Vou até repetir aqui. Ela saiu de um valor percebido de 8 reais. O preço continua o mesmo, por exemplo, 200 reais. E ela saiu para um valor percebido muito maior. Agora, o valor dela não é mais os 8 reais. Vamos colocar aqui o valor da caneta agora. O valor dela ficou muito maior, ficou muito maior do que aquele valor inicial. Olha que interessante, olha que interessante isso. A caneta aumentou o valor e mesmo mantendo o mesmo preço mesmo mantendo o mesmo preço, porque o preço não mudou, o preço ele continua exatamente igual, o preço continua exatamente igual, ele não mudou. Mesmo mantendo o mesmo preço, o valor atribuído à caneta agora está muito maior, o preço não mudou. Agora, essa situação é a situação do Está barato. Mas o preço não mudou. O preço não mudou. Está barato. Você entendeu isso? Olha só. Quando você quando você quando você começa a achar que o problema das vendas do seu produto ou serviço tem a ver com o seu preço, você tende a baixar o preço... Vamos pegar essa situação 1 aqui, a situação 1. Caramba, não estamos vendendo, não estamos vendendo, não estamos vendendo. As pessoas estão falando que está caro. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um desconto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o preço para esse preço aqui. Ao invés de cobrar 200, eu vou cobrar 80. Daí, 80 fica menor do que o valor que a pessoa pagaria, digamos que a pessoa pagaria 100, vai, só para a gente arredondar, vamos botar aqui, ó. vamos dar valores aqui, digamos aqui que a pessoa, é, aqui ela está atribuindo um valor de mil reais e o preço é 1.500 reais, ok? E daí você resolve diminuir o preço para 800 reais, você está dando um desconto, desconto aqui é o famoso desconto. Tá? É o famoso desconto. E aí você vende. Por quê? Porque aí o valor que a pessoa atribui que é Ah, eu pagaria até uns mil mais ou menos, 1.100, porque o valor é coisa subjetiva, né? Pagaria, ficou maior do que os 800. Então a pessoa falou, ah, legal, agora ficou barato. Antes estava caro, agora ficou barato. Só que ao invés de você fazer isso daqui, você vai fazer isso daqui. Você vai manter o seu preço, digamos, em 1.500, só que você vai fazer a pessoa perceber um valor falando então é o seguinte, caramba, tem tudo isso? Não, eu não sabia disso, não. Isso aí vale muito mais do que eu achava que valia. Então, eu pagaria até uns 4 mil reais. Caramba, agora, agora eu entendi o valor que isso tem. E o preço continua R$ 1.500. Então, se o preço continua R$ 1.500, mas agora o valor atribuído aumentou, você transforma uma situação que antes era percebida como está caro para uma situação que é estar barato, mantendo o seu preço. A persuasão, a base da persuasão, ela reside em você manter o seu preço aumentando o valor percebido para que mais pessoas comprem com o preço que você está cobrando. E não diminuir o preço matando a tua margem. Porque quando você diminui o preço, você mata a tua margem. Você então, está matando o lucro do seu negócio, está matando os dividendos que você poderia tirar no final do ano, no final do semestre. Você está matando aquilo que aumenta o valor percebido da sua empresa, o valor da sua empresa no mercado. O teu caixa, você está acabando com a tua a tua reserva de emergência, que você vai ter que é, você vai ter que comprar mais matéria-prima, contratar mais gente e aí você está matando o teu giro, entenderam? Então, a persuasão ela reside em aumentar valor percebido. Então, o seu trabalho agora em todo esse treinamento é você responder a seguinte pergunta. Como aumentar, como aumentar o valor... Vou colocar aqui numa outra cor aqui para você. O valor percebido. Como aumentar o valor percebido do meu produto ou serviço? Vou falar produto aqui, mas é produto ou serviço, tá? Então alguém me chegar e ficar ah, Mas ir para serviço? Serve também? Sim, serve. Então tá aqui, ó. Como é essa é a sua pergunta fundamental em todo o treinamento e em todo o seu processo de vendas? Como aumentar o valor percebido do meu produto? É isso que você vai se perguntar o tempo todo. Porque quando você aumenta valor percebido, você faz com que o produto que antes parecia caro, pareça barato, sem alterar o preço. E aí você persuade mais gente a comprar de você. R$ 97,00. Exatamente, 12 parcelas de R$ 9,45. Segunda turma do meu workshop Scripts que Vendem, em que durante dois dias online e ao vivo, comigo ao vivo, eu vou ensinar você a criar scripts de venda matadores para o seu time comercial. Segunda turma, a primeira foi incrível, mais de mil participantes. Agora a gente chegou na segunda turma. A gente faz uma por ano, tá? Então, vai lá, se inscreve para você aproveitar essa oportunidade de aumentar o seu lucro sem precisar investir mais dinheiro e sim aumentando a taxa de conversão do seu time de vendas baseado em um script matador. R$ 97,00. Clica no botão que tem em algum lugar aqui dessa tela para você participar. Dos cliques que vai voltar. Tá?